Alô, comunidade! Alô, você que tá ligado aqui no Triple Way. Eu sou Edson McKenzie, seu colunista a mais, e hoje estamos aqui para uma super entrevista para você que está acompanhando a gente. Fica ligado, aumenta o som, ajusta o fone, espero que você goste. Hoje nós estamos recebendo aqui no Triple Way, meu querido amigo Daniel, eu nunca sei falar sobre o nome sobrenome dele direito, Daniel Grudzinski, diretamente da V4 Company no Sul. Bem-vindo, Dani! Cara, perfeito, gruzinski tá muito bem dito aí, não tem muito mistério, a palavra é, assusta porque tem muita consoante, mas no final das contas Daniel Grudzinski acaba saindo tudo junto. Cara, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Mark. Ó, falando em muitas consoantes, eu já quero começar direto nessa questão das muita, de muitas consoantes. Até a galera que tá aqui no AAA, sempre acompanha e sabe que eu gosto muito de, de acrônimos, né? Uhum. E um dos acrônimos que eu gosto muito de trabalhar é o FLIT, que é, o, é um acrônimo, da, para mim, das principais redes sociais onde a gente sempre tem que estar tá observando o que está acontecendo, que é Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, e agora eu coloco um mais no final. E muitas pessoas têm trabalhando com podcasts e por aí vai. Para você, Dani, hoje a gente percebe que, que os negócios, eles, por conta da pandemia, eles estão sendo obrigados a ir para as redes sociais. Uhum. Qualquer negócio tem que estar em qualquer rede, em todas as redes, ou a gente pode escolher qual letrinha desse fleet a gente começa a participar? Pô, belíssimo apontamento, Mac. A primeira perspectiva que a gente tem que entender é que assim, Uh, estar em todos os lugares não necessariamente estar falando pra, é estar falando para todas as pessoas. Aqui mesmo, na V4, a gente tem alguns canais que a gente fomenta, a gente tem mais YouTube, Instagram e o Facebook acaba ficando como um, mais um canal de mídia, Twitter, a gente não tem uma presença lá justamente porque tudo que a gente colheu e a nossa persona, o, o, o nosso cliente, a empresa pela qual a gente vai ajudar a vender mais, uh, geralmente está nesses canais que a gente investe. Então assim é possível sim, cara. A gente tem que entender o nosso público porque o conteúdo define a audiência. Aonde está a minha audiência? E aí eu vou poder fazer o meu conteúdo pelo canal mais assertivo frente ao meu público alvo. Uma coisa que eu percebo muitas vezes é que as pessoas elas elas esqueceram que essas tecnologias, essas plataformas são redes sociais. Uhum. E como o próprio nome diz, né? Ou então, como a gente fala em inglês, social networking. Elas são feitas para fazer networking, para fazer... são redes de relacionamento e às vezes elas esquecem um pouco sobre isso. E a gente fala muito hoje sobre uma tendência chamada social selling. Uhum. Você pode explicar, explicar um pouquinho mais para gente o que é o social selling e, principalmente, se essa tendência é nova? Cara, boa pergunta, porque assim não é uma tendência nova, né? Geralmente o mercado, assim, o mercado do marketing é especialista em criar novos nomes para coisas que já existiam, mas uh, é um pouco diferente das outras perspectivas que a gente vê de social media uh, e de, uh, de, so, de social network e social media, né? A gente tem que pensar que assim o social selling é utilizar esses canais de relacionamento para vender. Isso pode ser muito óbvio de que, pô, eu tô lá no Instagram, se eu, se, eu, se eu represento um negócio, qualquer coisa que eu faço no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, é um esforço de venda. Mas isso não é necessariamente uh, assim. A gente tem que pensar que a social network é pra promover, uh, as redes sociais é pra promover a interação. E quando a gente tem essa uh, uma linha editorial, de conteúdo nas redes, a gente sim está querendo vender, ou a gente sim está querendo uh, uh, uh, distribuir a nossa visão, a nossa ideia, mas geralmente quando a gente fala amplo, a gente está falando em conquistar a audiência, e então a, a, a social network, a rede social, e isso não necessariamente só a partir do Facebook, o pessoal não lembra que o Orkut já promovia dinâmicas semelhantes, o pessoal esquece que o, o MSN foi o embrião desse tipo, de relacionamento também, o MIRC, o ICQ, várias outras, uh, uh, vários outros uh, softwares e ambientes que promoviam essa interação. E hoje a gente tem na rede social a mídia social, que é o que Dentro dessa audiência que foi, foi construída a partir da produção de conteúdo, eu posso também comprar o meu espaço de distribuição. E é aí onde a gente tem aquela diferença entre fazer o, o, a rede social e utilizar a rede como mídia que é investir em mídia, investir em publicidade dentro desse ambiente. E aí a gente chega no social selling, tá? que ele é algo que pode se diferenciar porque o social selling ele está muito pautado também como uma estratégia de venda outbound, né? que é aquela da prospecção. Quando a gente fala em produzir conteúdo, a gente fala em inbound. Quando a gente fala em investir em social media, a gente também fala de inbound, que é trazer o conteúdo para o público vira até mim. E o social selling é mais ou menos utilizar esse mesmo ambiente, mas para que os meus vendedores, para que uh, a equipe de fato possa, uh, com intenção, utilizar dessa, desse ambiente de relacionamento para promover vendas. E aí tem alguns pontos que definem as práticas desse social selling. Eu, o que eu percebo muito é que os marqueteiros gostam de usar novas palavras, Pra, e acaba usando muitas termino, terminologias em inglês e muitas vezes isso acaba assustando muitos empresários. Mas uhum. basicamente o que dá para entender é que é, no passado as pessoas, você escolhia um ponto de venda, escolhiam uma loja, uma avenida movimentada, porque muitas pessoas já passavam por ali. Então você construía algo ali, uhum. as pessoas te viam e automaticamente elas se, se elas relacionavam com você. Agora imagina você abrir uma loja dentro de um shopping, você tem uma competição, muito grande. Então você tem que ter uma decoração bonita, você tem que ter um apelo uma visual para que um cheiro para que as pessoas vão, vão até a sua loja. E a mesma coisa acontece com o inbound e com o outbound. Uhum. Então o inbound é você construir ações e conteúdos, pelo que deu para entender. Exatamente. Que as pessoas venham até você e o outbound é você usar esse conteúdo que você já tem, que você essa presença que você já tem para chamar atenção para que você vá buscar a pessoa. Então é igual aquela aquele degustador na porta de loja onde a gente usa essa pessoa para olha meu produto aquele degustador dentro do supermercado. Seria mais ou menos isso, né? O, Cara, o, o, o, com velho. certeza, com certeza deu uma alinhada nas, no, no, no pensamento de maneira muito clara, né? E eu e eu, e eu abordei que que o aspecto do social selling ele se tornou um pouco mais uh, agora quente esse assunto justamente pelo cenário de pandemia. Porque a digitalização dos negócios, que já era uma tendência que vinha acontecendo agora, ela é um must-have, né? Quem não está digitalizado não existe. Então, assim, a maneira que o social selling pode colaborar para uma empresa, principalmente no cenário B2B, está muito pautado em como eu organizo os meus players de venda para poder utilizar essa rede como caminho de venda. O LinkedIn, aos longo dos últimos anos, ele veio se transformando para cada vez mais gerar esse ambiente social para além daquele ambiente corporativo de um monte de currículo. E o próprio LinkedIn, ele tem o, o SSI, né? que é o Score, que é o Social Selling Index, que ele vai analisar o teu perfil e te dar um, né? um, um indicador de o quão bem tu vai nas estratégias de Social Selling. E para resumir, uh, o Social Selling é assim, é a gente poder utilizar do Personal Brand, eu poder, por exemplo, no ambiente lá da V4, onde a gente já tem os seguidores, eu poder, como Daniel Grudzinski, como membro da equipe de vendas, interagir com as pessoas que estão naquele ambiente com a intenção de, após essa interação, em algum momento, poder ter uma, uma situação de venda especificamente com a pessoa. É como se a gente buscasse dentro da rede social a oportunidade de fazer prospecção ativa a oportunidade de poder buscar o contato com essas pessoas. E as principais ferramentas que a gente precisa ter para que esse contato, essa busca, seja eficiente é entender que a gente também é uma marca, então que o nosso perfil ele tem que estar tá muito bem construído a visitação dessas pessoas pelas quais a gente vai promover e a interação nesse ambiente vai promover o relacionamento que vai te trazer alguma oportunidade de venda. Não é como se no primeiro contato com os mesmos seguidores do ambiente que tu tá, da tua empresa, tu fosse conseguir essa penetração. Então assim, não necessariamente é um conceito novo, como eu falei, mas é uma maneira que sistematicamente a gente consegue uh, promover as equipes de venda para ter essas práticas. Cada vendedor ter o seu uh, perfil muito bem construído, todos os vendedores interagirem ativamente com os conteúdos que a própria organização já promove naquele ambiente, porque aí vai surgir a oportunidade da interação e consequentemente uma oportunidade de venda, né? Então assim. é uma modinha, não, Dani? Porque assim, eu vejo, eu vejo que, que assim, a gente tá, eu estou presente no, no, no LinkedIn já há muito tempo uhum. e eu quase sempre, eu sempre, eu gosto do LinkedIn, sempre foi para trabalhar o meu brand equity, né? Eu, eu Exatamente. Que o Mac hoje ele tem uma imagem, né? eu, o Mac tem uma imagem. E essa imagem acaba trazendo os outros negócios. É, mas você acha que tem hoje uma, um fenômeno que está emergindo muito? Essa estratégia vem, vem crescendo muito rápido? É modinha ou não é modinha? Eu Cara, a é, eu acho que assim, há um ano atrás, eu e meu sócio Denner lá no canal da V4, a gente já abordou esse assunto e a gente trouxe exatamente que que assim, não é novidade. E de fato não é novidade. Pode ser um pouco de modinha, de modinha? Cara, eu acho que sim, porque a gente tem esses termos que se tornam tendência, né? Mas eu acredito que... Igual crossfit. É... Exatamente. Treinamento crossfit funcional, todo mundo já fazia, <risos> mas agora é meio que uma nova formatação, um novo nome. É como a gente conversou naquele vídeo que a gente colaborou lá na V4. É quase que como entender dentro de um processo já existente... As, uh, as incrementações que pode fazer quando a gente discutiu inovação incremental. Então é um pouco disso que a gente vê. A gente está dissecando aqui todas as possibilidades e, e quebrando em várias categorias o que é possível fazer dentro da rede social. E o social selling ele entra como mais uma subdivisão da divisão do que se pode fazer dentro das redes. Então é sim uma modinha, mas não necessariamente ela não tem valor por ser uma modinha. Entende? Entendi. Deu para entender que são bons benefícios. Esse é um grande benefício da gente poder usar o social selling, né? usar a nossa própria marca para potencializar nossos produtos. Principalmente porque as pessoas, em, em especial aqui no Brasil, elas querem comprar do Denner, do Dani, do Mac, e não apenas da V4 ou da Deventure City. Agora, meu pessoal, eu tenho uma dúvida agora assim para os nossos empresários aqui, para as pessoas que acompanham aqui o TripAway. Como que a gente pode implantar agora esse social selling? Boa, boa. Ótima pergunta, Mac. A gente tem que uh, fazer, fazendo uma analogia, quando a gente vai num evento com a intenção de gerar network para gerar negócios, né? Como a gente vai? A gente vai bem vestido, bem apresentável, a gente vai conhecendo aquele evento, aquele ambiente e principalmente conhecendo quem são as outras pessoas que vão estar nesse evento para que possa gerar esse network. O social selling é a gente promover isso dentro das redes para nossa equipe de vendas. Então vamos pensar assim, você hoje tem uma equipe de vendas com cinco vendedores, uh, seja num cenário de B2C, né, mas principalmente focando no cenário B2B, venda de empresa para empresa, como a gente pode colocar? Eu posso garantir de que todos esses meus uh, vendedores vão ter uma, um personal brand, lá, uma apresentação impecável, para que qualquer pessoa que chegue neles entendam que de fato eles são vendedores, eles têm uma solução para o problema que esse cliente pode ter e que eles estão ali, são íntegros, são coerentes. Então assim, isso colabora muito. Como eu vou ser visto? Da mesma maneira que você falou ali. O Mac é o cara da inovação, é o cara que de fato tem o um conhecimento sobre esses processos e o teu LinkedIn vende exatamente isso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender, dentro do meu público-alvo, quais são os ambientes que esse meu público-alvo está. Quais são os eventos que o meu cliente vai ir, né? naquela analogia. Então, essa galera tem que interagir nesses ambientes, e isso não necessariamente só no ambiente da própria empresa, mas seguir pessoas relevantes de mercado, interagir, comentar comentários de pessoas que pode ser o teu cliente, mas que comentar no conteúdo de outras pessoas para de fato construir esse relacionamento de uma maneira ativa e entender que isso é um processo. Não é como se hoje a gente vira para a equipe comercial, todo mundo deixa os perfis bonitos e começa a mandar um monte de DM, um monte de uh, e-mail, um monte de mensagem, que não necessariamente é assim. Mas conforme a gente coloca essa prática como uma recorrência do que a gente faz, inserido nas nossas práticas, certamente as, as relações vão se construir e vão gerar oportunidades de venda dentro desse ambiente. Esses três passos, a apresentação, a interação e o cultivo dessa interação para gerar negócio. O que eu, uma dica que eu sempre gosto de dar para as pessoas é falar do, do, do, funil de, do funil da comunicação assertiva para vendas, que é, ninguém quer fazer, muitas vezes, se alguém chegar na tua casa, e bater na tua porta e falar compra isso aqui de mim, a resposta automática é não, não, não. vou comprar. Né? Ou então, quando alguém vira para você e fala assim, compra para me ajudar, também aí, não, não se, é o melhor argumento. Né? Não é o melhor argumento. Então, eu gosto de falar sempre assim, Ninguém faz negócio com quem não confia, ninguém confia em quem não gosta e ninguém gosta de quem não conhece. Então, o que você tem que fazer? É inverter essa lógica. O primeiro passo é você fazer, é se fazer ser conhecido né? e fazer com que as pessoas queiram conhecer você. Depois que elas conhecem você, deixa elas tomarem a decisão de se elas gostam ou não gostam do que você faz e do que você entrega. Se elas passarem a gostar de você, o próximo passo é elas confiarem automaticamente no que você faz e no que você entrega. E a partir dessa confiança, o caminho está aberto para que você possa ir no quarto passo fazer negócio, comprar ou vender dessa pessoa. Né? De novo, pelo mesmo motivo, a gente conhece, depois a gente gosta, depois a gente confia e depois a gente faz negócio. Dani, obrigado pela, pela participação. É sempre muito gostoso falar com você. Nossas conversas são sempre muito, muito rápidas e muito, com muito conteúdo. Por isso, eu deixo o um convite para você que está aqui acompanhando a gente no AAA. seguir o Dani nas redes sociais, segue o Dani no LinkedIn e também acompanhe muito o que a V4 Company está fazendo. Eu tenho um carinho enorme de, ao mesmo tempo, ser que colunista a mais aqui no AAA, também ser um dos conselheiros da... Da, da V4 Company. É um prazer estar sempre com você e obrigado pela tua participação aqui nessa conversa comigo aqui para toda a comunidade AAA. Cara, eu que agradeço. Recíproco, Mac. É sempre muito produtivo a gente trocar uma ideia. E eu te digo que nessa conversa que a gente veio falar sobre social selling, eu talvez tenha aprendido mais contigo do que <risos> eu vim aqui compartilhar. Foi um prazer, cara. Um beijo para você, Dani. Obrigado. Valeu, galera. Acompanhe a V4. Siga a V4 nas redes sociais. Então, LinkedIn, Youtuber, Instagram, tem muito conteúdo bacana. Segue o Dani também que você vai gostar. Valeu, galera. E se você tem alguma crítica, dúvida, sugestão, não deixa de escrever para mim, comenta aqui e entre em contato. E se você também está perdendo um pouco da nossa série, a gente está sempre trazendo aulas legais para você, a gente tem conteúdo sobre como você pode fazer o seu pitch, desenvolver seu negócio e agora a gente começou o ano 2021 fazendo uma super apresentação sobre o Great Reset tem vários comentários legais. Então, acessa aqui, continua acompanhando e obrigado pela sua participação. Hashtag Mac. A gente se vê.